O estado de, arte de hoje vai direto para a roda de capoeira, que é o endereço certo dos saberes ancestrais dos grandes mestres. Afinal, ela é lá dentro, na roda de capoeira, que a capoeira se faz e acontece. E quando a música e o movimento se encontram, nasce uma arte, que é a integração, é resistência, a expressão de uma luta. Melhor do que definir a capoeira em poucas palavras, o importante é seguir o toque do berimbau, a força das suas cantigas e partir para o jogo, tal como os escravos resistiam nas fazendas e senzalas do Brasil que tanto se apegou à escravidão. Bem, vocês agora podem estar se perguntando, capoeira angola? O que é capoeira angola? Onde tudo começou? Para nos ajudar com essa e todas as demais questões desse programa, é que teremos a ajuda do contramestre Carlinhos Ferraz, fundador do primeiro grupo de capoeira angola aqui de Curitiba, o Capoeira Angola Resistência e Arte. A gente, a gente é muito estimado a estudar história quando entra na capoeira, porque capoeira é história pura, assim, né? do Brasil. É, sabe? Ela está dentro de todo o desenvolvimento do Brasil. O que a gente escuta dos mais velhos é que, foi, foi criando uma senzala, de forma de resistência, né, na hora que os patrões deixavam os, os escravos na uma hora de lazer, que eles achavam só para dar um, um divertimento, né? era naquela hora que eles praticavam, né, ou eles corriam na capoeira, que capoeira é um mato raso, né, um mato, é uma mata, é uma segunda mata, né. É um mato cortado que está nascendo de novo, né? é uma capoeira. Mas a origem dela que os mais velhos contam é que ela vem de resistência de cinzala, das fazendas, das trocas de informação ali, de observar os animais, né? como é que os animais se comportavam e dali surgiram os movimentos. Essa é a versão que a gente escuta dos mais velhos, né? das rodas. Com o passar do tempo, a capoeira foi admitindo estilos e expressões como a capoeira angola, a capoeira regional trazida pelo mestre Bimba e a capoeira contemporânea. De qualquer forma, na roda e na hora do jogo, todas as diferenças são deixadas de lado. Essa separação é até mais fora das rodas, porque... O pessoal, na hora de jogar, o pessoal joga mesmo, assim, quando tem uma amizade e tudo, o pessoal joga, independente de estilo. Antigamente existia uma capoeira só, né? Se botou esse nome Angola porque, assim, vários é, descendentes de, de escravos e de escravos angolanos, já libertos, ou, é, já alforreados ou é, escravos de ganho, né, que trabalhava na rua pro seu senhor, quando se abriu uma roda ali tal, clandestina, tal, esses caras, os caras se, de, se destacavam mais dentro da, da variação. E quando surgiu a regional, aí a capoeira dos Angola, capoeira Angola, capoeira. Então ficou capoeira Angola, para poder ter essa diferença. Porque o próprio mestre Bimba praticava capoeira dos Angola, capoeira, né? A capoeira mãe, a capoeira raiz, né? A música é essencial na capoeira. Por isso, o Carlinhos explica pra gente com mais detalhes como o canto, o ritmo e os instrumentos comandam a capoeira no seu conteúdo. A primeira coisa é... A gente não tem como falar de música em capoeira e nem de movimento, e música e movimento, sem falar de ancestralidade africana. Mas quando um capoeira angola Regional ou contemporânea, entra numa roda de capoeira Angola, que tem um axé, que tem uma força, ou entra numa roda na rua também, que tem um axé, que tem uma força, e aí ali na Angola, na regional, ali é rua, é livre. Quando tem uma força ali, a primeira coisa importante são os instrumentos, porque os instrumentos é que liga com os jogadores. E a segunda é o canto, porque o canto, ele conta tanto uma história que aconteceu, quanto o que está acontecendo ali na hora. Existem repertórios de cantigas que ele vai falar, por exemplo, você fez um movimento e eu te puxei numa rasteira, você caiu. Daí aí ele vai cantar, o facão passou embaixo, a bananeira caiu, o facão passou. Ele já vai cantar no sentido do que aconteceu ali na hora. Esse conduzir a roda, esse cantar a roda, o jogo, né? E uma pessoa que tá chegando lá fora, você canta chamando ele para entrar na roda, né? É os toques, a, o andamento, a forma de jogar, o andamento mais lento, tem esse mais lento. Isso é meio folclore da capoeira angola, que ela é baixa, que ela é lenta. A escola que eu estudo, joga em cima, joga embaixo, joga lento e joga rápido. Depende da situação, né? Ficou um pouco esse folclore que a capoeira é mais embaixo, mais lenta, mas é, isso é meio folclore, assim, da capoeira. Já deu para entender que a capoeira angola é musicalidade, é resistência, é a busca da ancestralidade, que é o próprio berço da capoeira. E olhar para trás reconhecendo o passado é mirar o presente e também o futuro. Se a capoeira angola é sinônimo de luta, ela também é o um lugar de fala das mulheres, que não apenas participam mais das rodas, mas também se formam mestras nas diversas linhagens da capoeira. É o que a Ailine conta pra gente, artista e arte educadora que também domina os saberes ancestrais da capoeira angola. Sobre a participação e a presença da mulher né, dentro da capoeira Lola, e, e como uma, como uma representante, né, mesmo sendo uma jovem praticante de capoeira, alguns anos aí, tenho visto um, um, um crescente mesmo, uma evolução, né, é, no sentido de, dessa ocupação dos espaços, dessas presenças, dessas inserções. E não só isso, a, a, a tão recente também... É, representatividade de mulheres como mestras e obviamente quando a gente está falando de capoeira angola a gente também precisa pensar em termos de ancestralidade e resistência é inegável né as questões de onde vem da onde é a origem da capoeira angola mas também lembrando que é, nós estamos também pensando em novos contextos, nós também estamos pensando em, em como isso também se transforma né, em uma nova cultura, né, sem perder, obviamente, todas essas raízes. Tem uma geração de mestras incríveis, que são mulheres assim, conhecedoras da capoeiragem, conhecedoras da capoeira, líderes comunitárias assim, mulheres atuantes. Dentro da capoeira, é, a hierarquia não é uma coisa assim de. não é um lugar de poder. É um lugar de quando eu cheguei, o Gabriel já estava. Tipo, não é um lugar que você é o chefe, você é o cara. Não, é pouco quando eu cheguei. Ou então, para eu chegar isso aqui existir, pô, o Gabriel tava aí com o mestre treinando. Né? Gabriel, ou Gabriela, ou Maria, ou Antônio, né? Então não é uma coisa, a hierarquia ela é natural, ela é assim, é assim. Então, quando os caras chegavam... Boa! Machão, tal... Com as ondas dele, toda assim... Não respeita a mulher em casa e aquela coisa toda aí... Chegava na capoeira e dizia, ó... Oh, dá o birimbau pra ela, que ela vai tocar... Ou então, tu vai treinar com ela... Ou, oh, ei, espera... Ela vai jogar primeiro... Tal, tal, tal. Isso, foi começando a trabalhar... E os caras via por quê também... Porque as meninas têm qualidade... Os caras vinha, pô, é, vou ter que baixar a bola mesmo pra essa mulher aí, porque não vai dar pra mim, não. Então, é, acredito ainda que temos uma caminhada muito longa, como mulheres com minorias de direito. Lembrando mais uma vez também que a capoeira angola, ela é resistência, né? Ela traz dentro do seu conceito primal a resistência. De, um, de toda uma comunidade, de todo um povo, de toda uma história. E vocês? O que tem a dizer dos saberes ancestrais da capoeira angola? Diz aqui pra gente nos comentários. O Estado da Arte vai ficando por aqui e até a próxima! <risos>